que é algo que observamos em um sistema financeiro composto por várias instituições que realizam empréstimos umas para as outras. O interessante é que, ao observar um sistema como esse, podemos observar o quadro geral e como isso preocupou o governo dos Estados Unidos no início da crise de 2008. Enfim, observe aqui que eu fiz o balanço financeiro de alguns bancos. Eu coloquei exatamente o mesmo balanço para essas instituições. Cada diagrama desse aqui representa o balanço de um banco. E só para explicar, aqui no lado esquerdo desse balanço, essa coluna aqui, é onde temos os ativos desse banco, já que do lado direito nós temos os passivos do banco. Repare que eu coloquei aqui US 4 bilhões de dólares em passivos, já que nos ativos eu dividi entre 3 bilhões referentes a outros ativos, e 2 bilhões em CDOs residenciais, porque a gente quer aqui nos concentrar nas CDOs, já que esse é o ponto central de tudo o que aconteceu na crise de 2008. Enfim, temos aqui 5 bilhões de dólares em ativos e 4 bilhões em passivos. Sendo assim, temos 1 um bilhão em patrimônio líquido. É isso que sobra ao fazer a diferença entre ativos e passivos. Isso é apenas uma outra forma de representar que passivos mais patrimônio é igual a ativos, ou que ativos menos passivos é igual ao patrimônio líquido, ou equity. Eu copiei esse mesmo balanço e colei aqui algumas vezes para que a gente tenha o mesmo balanço para todos os bancos. Talvez não tenha muitos o suficiente aqui agora, mas vamos apenas supor, para simplicidade, que todos os bancos no sistema têm um balanço financeiro idêntico. Obviamente que eles não têm o mesmo balanço, mas muitos dos balanços desses bancos podem ter ativos e passivos semelhantes. Claro, nem sempre é o caso. Bancos diferentes têm diferentes exposições a CDOs. Alguns deles estão bem expostos, enquanto outros estão pouco expostos, já que alguns são mais arrojados, enquanto que outros são mais conservadores. Enfim, apesar disso, apenas por uma questão de simplicidade, eu acabei de fazer com que todos tenham o mesmo balanço e uma situação onde o valor contábil das CDOs que eles possuem em seus balanços é maior do que o valor patrimonial patrimonial. E, claro, eu fiz isso por um motivo, porque isso leva a uma questão interessante. Esses bancos que eu coloquei aqui estão enfrentando apenas uma questão de liquidez ou eles estão enfrentando uma questão de solvência? Se você acredita que esses ativos realmente valem 3 bilhões e que esses passivos estão no valor de 4 bilhões, o ponto crucial de se é uma liquidez ou um problema de solvência recai sobre essas CDOs. Se elas realmente valem 2 bilhões ou não. Por exemplo, se essas CDOs valem 2 bilhões, você tem 1 bilhão de patrimônio líquido. Se as CDOs valerem 1 bilhão e meio, porque talvez o banco esteja sendo menos otimista, ainda teremos meio bilhão de patrimônio líquido. Então, ainda estamos solvente. Nessa situação, em teoria, caso o banco não tivesse dinheiro quando algumas de suas dívidas vencerem, ele poderia ser capaz de pedir algum empréstimo e superar esse obstáculo. Mas caso não consiga, ele poderá vender seus ativos para superar esse obstáculo e ainda ter um patrimônio positivo. No entanto, se o verdadeiro valor dessas CDOs e é interessante falar sobre isso, porque o verdadeiro valor de alguma coisa é uma questão filosófica. Afinal, qual é o verdadeiro valor de algo? Bem, é difícil dizer isso, mas uma das coisas que nós, como seres humanos, fizemos para precificar o valor de algo foi criar um mercado. O valor de mercado tende a ser a melhor representação do valor verdadeiro de algo. Mas, enfim, vamos dizer que o verdadeiro valor dessas CDOs seja de 1 bilhão ou menos. Por exemplo, se isso valer nada, nós teremos apenas 3 bilhões em ativos e 4 bilhões de dólares em passivos. Com isso, teremos um patrimônio líquido negativo, ou seja, essa empresa não vale nada. E ao realizar um empréstimo a esse banco ou a essa empresa, estaremos fazendo um mau negócio e jogando dinheiro fora, porque esse dinheiro estaria indo para um buraco negro porque uma das pessoas a quem essa empresa deve dinheiro provavelmente não vai ver o seu dinheiro. E se você é a pessoa mais jovem emprestando dinheiro, isso ainda fica pior, porque isso significa que quando todo o dinheiro for distribuído, se o banco entrar em falência, você vai ser a última pessoa a ver o dinheiro. Enfim, ao emprestar dinheiro a esse banco, você estará fazendo um mau negócio. Então, temos um problema sério aqui. Mas, apesar disso, eu quero que você veja o quadro geral disso tudo, porque se o problema fosse apenas com o banco, não teríamos algo tão ruim. Se fosse apenas com o Bear Stearns ou se fosse apenas com o Lehman Brothers, não teríamos um problema muito grande. Afinal, por que não deixar os banqueiros gananciosos irem à falência? E uma coisa a gente pode ter certeza, eles estão muito bem com os bônus que eles receberam após adquirirem essas CDOs pelos últimos 8, 5 anos, ou seja lá pelo tempo que for. Mas o que eu quero te mostrar nesse vídeo é sobre o que as pessoas estão falando quando elas dizem que existe um risco sistêmico aqui. Por exemplo, vamos dizer que esses 4 bilhões aqui de dólares em passivos são empréstimos talvez de outros bancos. Na verdade, provavelmente são de outros bancos mesmo. E os empréstimos de outros bancos são ativos desses outros bancos. Por exemplo, vamos dizer que esse seja o banco A e esse seja o banco B. Talvez um bilhão desses passivos sejam empréstimos do Banco B. E se esse for um empréstimo do Banco B, o Banco B teria um ativo chamado empréstimo ao Banco A. No balanço do Banco B, estaríamos chamando isso de empréstimo ao Banco A. Esse é um dos seus ativos. E um dos passivos do Banco A será um empréstimo do Banco B. Então, como eu posso dizer isso de uma forma melhor? O Banco B tinha um dinheiro e aí deu esse dinheiro para o Banco A na forma de um empréstimo. Então, esse dinheiro acabou aqui no Banco A. Com isso, o Banco B terá um ativo chamado empréstimo ao Banco A, e isso é um risco. Agora vamos dizer ainda que o Banco A possa ter pegado parte ou todo esse dinheiro e ter realizado um empréstimo ao Banco C aqui embaixo. Acho que você está começando a ver como isso fica bem cabeludo muito rápido. Enfim, vamos dizer que 1 bilhão dos 3 bilhões em ativos do Banco A seja um empréstimo para o Banco C. Com isso, no balanço financeiro do Banco C, teremos um passivo de 1 bilhão em dívidas de empréstimo do Banco A, enquanto que no balanço financeiro do Banco A teremos nos ativos algo que diga que o Banco C deve 1 bilhão de dólares em empréstimo, ou algo assim. Repare que podemos continuar fazendo isso. Por exemplo, o Banco B também pode dever alguma coisa a alguém. Vamos dizer aqui, apenas por diversão, e para tornar isso um pouco interessante, que o Banco B pegou um empréstimo com o Banco C. Com isso, o Banco C terá um ativo aqui que diz que existe um empréstimo realizado para o Banco B. Agora, estamos em uma situação interessante. Digamos que esse empréstimo, o empréstimo do Banco B para o Banco A venceu. E vamos dizer que, por alguma razão, esse empréstimo e todos esses outros ativos não são líquidos, ou seja, eles não são recuperados rapidamente. Devido a isso, o Banco A não pode pagar os empréstimos. Digamos que isso aconteça, ou seja, que o banco não possa vender nada disso aqui rapidamente e pagar os empréstimos, principalmente um 1 bilhão de dólares que deve ao Banco B. Por isso, o Banco A precisa gerar US 1 bilhão de dólares de alguma forma para realizar o pagamento ao Banco B. Então, essa é a situação que estamos lidando aqui. Como ele não pode vender qualquer um desses ativos rapidamente, tudo se resume às CDOs. Diante de um cenário como esse, existem duas perguntas que precisamos fazer aqui. Estamos diante de um problema de iliquidez ou um problema de insolvência? Se você acha que é apenas um problema de liquidez, temos aqui que esses 2 bilhões de dólares em ativos realmente valem 2 bilhões. Só que o banco A apenas não pode vendê-los, porque, entre aspas, ninguém quer comprar. Embora eu argumentaria que, se ninguém está disposto a comprar algo, é porque provavelmente o valor é zero. Enfim, vamos dizer apenas que o banco A diz que ninguém está disposto a comprá-los. Assim, o banco A está ilíquido mas possui um ativo que realmente vale 2 bilhões de dólares. Essa é uma situação onde eles poderiam obter um empréstimo de alguém. Talvez o FED esteja disposto a tomar isso aqui como garantia. Assim, o banco daria essas CDOs como garantia ao FED. Aí, ao obter essa garantia, talvez o FED possa realizar um empréstimo de bilhões de dólares ao banco. Aí, esse banco poderia usar esse dinheiro para pagar o que deve ao Banco B. Mas vamos dizer que isso esteja fora de questão, porque essas CDOs são tão tóxicas que nem servem como garantia para o FED. Afinal, nem mesmo o FED quer ter isso em suas mãos. Assim, nem o FED, que está disposto a fazer quase tudo para apoiar o mercado, está disposto a realizar um empréstimo ao Banco A, ou pelo menos o suficiente para saldar esse empréstimo. Mas mesmo assim, ainda poderíamos ter uma situação em que talvez o Banco A possa obter a infusão de um patrimônio de um fundo de riqueza soberano onde o Fundo de Riqueza Soberano vai, basicamente, injetar dinheiro nesse banco. Isso vai diluir as ações desse banco. Ou seja, talvez o banco tivesse 500 milhões de ações antes da infusão. Aí, depois disso, terá 2 bilhões de ações, por exemplo. Com isso, o Fundo de Riqueza Soberano assumirá aproximadamente 80% da empresa. E aí, em troca de 80% da empresa, daria talvez 2 bilhões de dólares que você poderia usar para pagar esse empréstimo. Mas digamos também que isso não aconteça, talvez porque o Fundo Soberano de Riqueza já tenha queimado muito dinheiro. Nesse caso, o que vai acontecer? Bem, nós já aprendemos sobre isso. Se você não pode obter um novo empréstimo para substituir esse empréstimo, ou se você não pode obter uma infusão de patrimônio, o que acontece? você vai à falência, e é isso que aconteceu com o Lehman Brothers. O Lehman Brothers foi à falência. Nenhum fundo de riqueza soberano, nenhuma outra pessoa comprou a empresa. E eu provavelmente deveria fazer outro vídeo sobre esse cenário, em que eles não conseguiram um empréstimo. Com isso, eles acabaram falindo. Mas, enfim, eu vou chamar essa empresa de alguma outra coisa, a L, talvez. Na verdade, eu vou chamá-la apenas de empresa por enquanto, porque eu não quero contestar ninguém. Na verdade, eu não acho que o Lema foi o pior ou o melhor do que qualquer um dos outros jogadores aqui. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Quando o banco A vai à falência, algo muito interessante acontece aqui, porque o banco B, que já estava preocupado com essas CDOs, afinal, as CDOs são a origem do problema, terá um problema maior aqui. Porque quando o empréstimo do Banco C vencer, eles terão um problema bem grande. O Banco B vai estar em uma situação bem complicada, em uma situação que foi basicamente forçada pelo Banco A. Repare que o Banco A não está realizando o pagamento do empréstimo. E por quê? Como vimos, o Banco A está entrando em falência. E talvez seja na falência que percebemos que certos ativos não valem nada. E se eles não valem nada, então talvez eu seja um júnior em termos de onde está o meu empréstimo, e talvez eu não ganhe absolutamente nada, ou talvez ganhe alguns cents aqui. Ou seja, isso aqui que eu pensei que fosse 1 um bilhão de dólares, seja, na verdade, ou talvez tenha caído para meio bilhão de dólares. Portanto, agora temos dois problemas. Eu tenho isso e eu tenho isso. E, mais uma vez, temos um empréstimo sem liquidez. O Banco A está em um processo de falência. E se eu quiser, de alguma forma, obter o valor disso, eu tenho que esperar que todos os ativos do Banco A sejam liquidados. Sendo assim, se eu quiser obter dinheiro com qualquer um dos ativos que eu tenho, eu teria que vendê-los, mas isso é um ativo meio que congelado. Então, mais uma vez, eu estou preso segurando um ativo não líquido. Bem, nesse momento eu tenho esse ativo não líquido que provavelmente não vale o que eu pensei que valia, que foi um empréstimo para o banco A. E também eu tenho essas CDOs. E agora, Deus me livre, vamos dizer que eu realizei outro empréstimo ao banco D e que o banco D também entra em um processo de falência. Ou seja, eu tenho outro empréstimo que é ruim e tenho essas CDOs. Mas não podemos esquecer que as CDOs são o cerne da questão. Foi isso que causou toda essa situação. Se o Banco A pudesse apenas ter vendido essas CDOs por 2 bilhões de dólares, não teria causado essa reação em cadeia. E em relação ao Lehman Brothers, foi realmente isso que catalisou toda essa cadeia de eventos. Agora, como você pode imaginar, o Banco C está preocupado porque agora o Banco B tem todos esses ativos ilíquidos e ainda tem essas CDOs que estão ruins. Bem, como você também pode imaginar, agora é ainda menos provável que quando um banco, digamos que o Banco D seja o próximo a entrar em uma terrível situação, possa obter um empréstimo de um terceiro banco, porque todos os bancos estão ficando com medo agora. Todos os bancos estão dizendo eu não estou emprestando dinheiro a ninguém. Se eu conseguir algum dinheiro de qualquer um, eu vou apenas segurá-lo. Então, quando for a minha vez, quando o mercado começar a olhar para mim, eu pelo menos terei um pouco de dinheiro. Repare que está tudo congelado. Todo mundo quer recuperar seus empréstimos de todos os outros e ninguém quer dar empréstimos a qualquer outra pessoa. Essa é a situação que os Estados Unidos se encontravam em meio à crise de 2008, a situação que o Fed tentou relaxar em meio à crise. Enfim, eu espero que você tenha compreendido todas essas ideias que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!